É, vamos lá. Bom. Tendências de aprendizagem e padrões inatos. A aprendizagem como linguagem depende de uma série de fatores do ambiente que dão contexto à maturação e expressão desta mesma linguagem por meio da ambientação contextualizando o que o ser aprendeu, dando a este ser as características para certas atividades, certas experiências explicadas por tendências ou respostas do ambiente, sendo essa maturação ou estado temporário condizente com o ambiente a qual o ser está inserido. Tendo definições para uma estrutura comportamentalista, podemos estabelecer constantes aonde o ser de forma inata se expressa por meio de reflexos, atividades instintivas e contextos de comportamento. Um, Condizente com a sua espécime. Essas tendências inatas nada mais são do que padrões de aprendizado enquanto espécimes, que através de constantes experiências eles se adaptam por meio da epigenética. Esta constante clássica do comportamento dá ao ser uma ideia. E um empurrãozinho para se ambientar, onde seu ambiente dá variação e dá constante, para o que o ser, através do seu julgamento, identifique padrões e estabeleça condições próprias. É impossível estabelecer uh, um, um pré-julgamento da maturação de um ser sem observar uh, condições que ocasionam certas reações, essas condições do ambiente a qual o ser está inserido, essas condições que dão ao ser certas práticas e com isso uma linguagem em si. A ideia de aprendizagem não é fácil de explicar pois estabelecem uma, estabelece uma série de paradigmas paradigmas esses que dão um conceito prévio que quando inserido em um ambiente de falta determina atividades que são complexas que estão inseridas em um contexto maior como o problema do próprio ser buscando um agente ou um culpado para determinados contextos. Esta ideia de aquisição de culpados fere os seres humanos enquanto raça. O produto desses processos de maturação e exposição à falta promovem uma série de definições que são uh, respostas fáceis mas não lógicas para o problema da aprendizagem em si, o ser que aprende padrões julgados inadequados por meio da razão, com referência racional no bem-estar, nada mais são do que representantes que aplicam um, um dado comportamento, uma dada linguagem, um dado Aprendizado, gerando resultantes que são inadequadas para todo o grupo Tendo com clareza a inadequação dos dados perante a esse grupo Podemos trazer com certeza que esse tipo de aprendizagem com foco em experiências desconfortáveis Não faz sentido enquanto raça humana esta tendência paradoxal reflete consigo a ideia de aprendizagem e maturação, que é um grande paradigma moderno. O conceito paradoxal do comportamento só é um paradoxo, pois os indivíduos são vistos separados de uma espécime em si comportamento esse observado em seres humanos cientes que são cientes no ambiente a qual nós sabemos que estamos inseridos padrões esses em seres cientes da vida como animais não cientes que são cientes não ocorrem o respeito entre as espécimes dão uma variação lógica da representação enquanto espécime, do respeito da espécime. Dentro desta perspectiva cognitiva, podemos dizer que problematizar o indivíduo em seu meio é uma definição incoerente deste aprendizado, deste comportamento. Deste meio de linguagem. Essa mudança relativa que estamos tentando propor dá uma ideia duradoura do que é o comportamento. Aprendizado é esse que propõe tendências inatas por meio da espécime e propõe tendências pessoais e individuais por, por meio da aprendizagem, por meio da agência, por meio de escolhas com base na razão, por meio da estruturação do, do meio do aprendizado, por meio da estruturação das referências que são usadas como julgamentos automáticos. Dando esta definição ou pós-definição como uma pré-definição para o bem-estar. Esses comportamentos bem mais adaptados ao ambiente dão experiências que beneficiam o ser, beneficiam o organismo, seja ele como indivíduo ou como grupo ou como sociedade. Bom, é isso aí. Qual a lógica disso? Trazer mais clareza para o conceito de maturação e maturidade do indivíduo por meio de sua aprendizagem intimamente ligada ao ambiente da evolução do crescimento do ser. Bom, é isso aí. Paz.